O Fernando, sou Fernando de... Fernando Batista Fabiano. O Fernando, chega só mais um pouquinho o degrau da frente. Aí, ah, ó. Tá. Ah, se você quiser passar, porque tá proibido a entrada Não, aqui. Não, mas Aí, ó. Aqui, ó. Cê... O Fernando, ah. nós perdemos essa semana o nosso amigo, né? Perdemos. Romildo Garcia Vilas. É... Almeudo Garcia Vilar, né? Você começou trabalhando junto com ele, né? É, o que eu aprendi, aprendi com ele, e foi dele, né, que eu comecei. E até então eu não mexia com isso, eu mexia com trabalho de auxiliar de padeiro. Aí meu irmão começou a trabalhar com ele primeiro e eu trabalhei junto com ele depois, em seguida. A faixa de uns 10 anos, 12 anos, mais ou menos. E vocês fizeram história, né? Fizemos história junto que naquele tempo era só carroça, estava só de carroça, né? E nós puxávamos tudo na carroça, os carros, DKV, gordinho, cinco, heroídes, prefete. Nós cortava tudo no machado, né? Senão nós não levavam, não comprava, Chamam chaparia, quer dizer que seria a lata do veículo, né? Ali não lembro até hoje. Ali atrás de hoje é top grill, mas chamava Zebu, né? Ranchão, é. né? Ali que é corteirão de cima ali era um corteirão inteiro, cheio de veículos, tudo do antigo. E quando nós cortamos, que tudo mandou pé ao velho. De né? quem eram os veículos? Eles abandonavam lá? Não, não, lá era, era com um pátio. É, é que um que pátio. O milto comprou da pessoa, né? É. E nós cortamos, picamos tudo no machado. Se não picasse, ficasse miudinho, ficar miudinho. Se nós levávamos não. É chama chapareia, né? Chapareia. É, o Romero deixou muita saudade, porque é, se eu hoje mexo com esse ramo parecido que eu mexo com isso, eu aprendi com ele, né? O sou Fernando, nós estamos aqui falando, aqui na Avenida Santa Cruz, né? É, 1890. 1890. Aqui o senhor tem quantos anos que o senhor trabalha aqui? É, eu tive vários depósitos que pertinho de mesmo, próximo daqui, mas é onde que eu estou hoje, por exemplo, vai dizer 29, 30 anos, só nesse lugar aqui. É. O senhor é, é, é reconhecido, é um trabalho muito grande, porque há um diferencial do senhor com o Romildo. O Romildo começou a juntando papel, catando plástico e alumínio, o senhor já é mais peças, né? É, antigamente, já. quando o Romildo começou, funcionava assim. O Romildo ficou doidinho para ter um par de rodas fazer um carrinho de mão, mas ninguém vendia esse fiado para ele. <risos> e ele juntava as latas, as coisas, tudo de braço, num saco, alguma coisa. E eu lembro que ele quando ele casou, ele foi, a, a esposa dele veio de São José da Bela Vista, morava lá. Celi? É, quando ele ia, o velho dele era aqui no José Teodoro de Souza, do Romildo. E ele descia, ia catando as latas, chegava lá e escondia no brejo, lá no meio da taboa, lá que era um brejão de carro rodoviária, né? E ele quando ele voltava ele pegava aquilo lá. E foi indo, até que ele conseguiu mesmo comprar um carrinho, foi começou a mexer com carroça. Nesse tempo o irmão você a trabalhar com ele, eu ponho amizade com ele, né? E ele comprou uma carroça com um cavalo para mim do Zé Luca, lá na estação. Aí para pagar daí 15 dias, 30 dias, né? E aquele tempo dava muito dinheiro, porque ninguém mexia com isso, ninguém tinha interesse. Né? As donas de casa tinham vergonha de vender qualquer coisa. não eu te dando, o senhor tá fazendo um favor para mim. Hoje não, hoje as donas de casa, elas brincam, não, não, daí sei que é meu, né? <risos> e o Romildo, companheirão, vai deixar saudade. Sim, eu tenho um costume de dizer, assim, o Romildo é um tipo de pessoa que se eu tivesse trabalhado a vida inteira de graça para ele, eu não pagava assim o que ele fez para mim, entendeu? Eu passei, quando eu cheguei a 20 santo mais, é e aqui eu passei muita necessidade. Na época eu também com o Romildo um período desse, nós né, tinha nada a comer dentro de casa. E ele que dava, às vezes, os pacotes de arroz, feijão, né? É, eu passei esse... Mas doutor, roupa e calçada, aí teve muito não, mais fome, né? É. E o Romildo, nessa época, assim, Deus usou muito dele para abençoar muito nós, né? E aprendi a mexer com isso. Depois, com o tempo, eu vim mexer só com material de escolha, né? É, material assim, que é tirado da construção para reformar, revender, fabricar. Aí eu não quis mais mexer com o velho, velho. tomei medo velho, velho. Porque na época, como o Romildo trabalhava... O povo era muito honesto, direito, não tinha roupa, tinha essas coisas não, né? Hoje, por devia vocês roubar trem demais, então eu não quis mexer, não quis enfrentar. O Romildo permaneceu, né? o Romildo é um herói, né? É um herói. É, permaneceu trabalhando e... Mas outro vai deixar muita saudade, é um companheiro, é um amigo, vai deixar muita saudade. Senhor Fernando, eu estou vendo aqui o, o material que o senhor vê, e está com o resto de, de massa aí ainda, né? Isso, Aí ó. Ainda tem o resto de massa ali, ó. Isso. e tem muita coisa. A gente está tá aqui, mas não está filmando. E eu não mando, não porque se eu andasse, eu ia mostrar esses galpões, tanta coisa boa, e portões grandes, portões bons. Eu fui fazer uma reforma aí numa casa, né, passei aqui e comprei do senhor Fernando o portão que ficou uma beleza lá, né, o portão já usado. O Sr. Fernando, a... eu queria que o senhor falasse aqui até um, como um testemunho mesmo. Eu falei ontem lá no velório, do... antes de ontem, no velório do Romildo, que de Franca... Todos os depósitos de sucata, de franca, tem um pouco do Romildo, né? Todos, todos, Tem todos. gente que passou pelo Romildo, trabalhou com o Romildo, é, e depois an... saiu e foi abrir o trabalho, né? Antigamente, é, do tempo do Romildo, existia só o Zé Vieira, o... José lá do, do Guanabara né? é. Os Palamones já estavam mexendo Com Ferragem novas, já não estavam mexendo Só o é. Paulinho que tinha mexido com o Ferro Velho E nesse tempo também é, Existia O final do Dedão aqui no Marginal Era um carroceiro Isso Há muitos anos Eu tinha meus 17, 18 anos Hoje eu tenho é, Vou fazer 62 em dezembro né? Então na época O Romildo que começou a mexer com o Ferro Velho Aí o Romildo começava a comprar carroça, dá para as pessoas trabalhar e vender para ele, era assim que funcionava. E depois o Romildo acabou com tudo, eu sei nada, ele juntava e perdia tudo, juntava e perdia tudo, né? quebrava. né? É. Aí ele comprou um achado que São José da Bela Vista, caminho, trocou no aeroporto e entrou trabalhando. E ali Deus abençoou ele, trabalho dele trabalhou, Deus abençoou ele. Depois ele foi comprando caminhão, dando para quem queria trabalhar propósito vender para ele e assim esses depósitos de franca tudo hoje é como se fosse uma geração do Romildo saiu da entranha dele assim né todos eles saem da entranha dele inspiração inspiração e eu mesmo seu se Tonis Ramos, mexe que os hoje assim em parte né e se eu que eu vim de Santo mais para cá eu era um menino simples né e não tinha assim, é vamos dizer é, eu trabalhei na fábrica há pouco tempo e quando eu conheci o Romildo, eu aprendi com ele. O que eu aprendi assim, que eu na minha experiência tudo, foi aprendido com o Romildo mesmo. Eu vou falar um negócio aqui, eu acho que o senhor vai concordar comigo. O Romildo, ele via valor naquelas peças que as pessoas não davam valor, né? O material. que era desprezado e tudo, mas ele olhava ali e falava assim, não, isso aqui vai servir, vai ajudar alguém. É. Eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro com isso. Aqui, eu estou vendo aqui ó, uma mesa dessa, tão bonita, né? É. A torneira com filtro aqui, ó. Eu, eu, eu, eu, acho que está filmando, talvez, tá, acho que está filmando essa torneira aqui. Ó. Um, um, um, um, um tambor aqui do seu Fernando, aqui. quanta coisa boa que pode ser usada numa casa, numa reforma, né? É. Fazer um rancho, fazer uma varanda, né? Isso. Colocar tem tanta coisa o Romildo viu isso e as pessoas que chegam é, chega lá do Romildo como chega aqui elas vão recebendo luz orientação assim, esse portão eu preciso dele aquela aquele aquela porta ali serve para mim né isso essa pia aqui serve são tantas coisas né Zô é. e nós temos que aprender a não a não é, jogar fora né é uma expressão que a gente usa jogar fora, né? É, o... é reciclar. eu mais um, humilde antigamente não existia esse bairro aeroporto, essa região de volta de Franca como cresceu assim não. Na época não tinha uma rua que nós não passou nessa franca de carroça ou mais ele. né? E hoje nós vamos para o Jardim Francano, vou para tal bairro, era assim, nós fazia todos os bairros, né? E depois Franca cresceu demais, né? Franca hoje tem bairro, não existia parque completo, nada desses bairros. Né? Santa Rita aqui eram pouquíssimas casas, era né? Era pouco, era bem mais leve assim, era, aquele fundo ali era mato, né? Prolongamento do Anja Rosa aqui não existia nada, é, Petrópolis, esses bairros, não existia nada, nada, nada. Mas, resumindo assim, viu, o Romildo foi, mas largou os meninos dele, os meninos trabalhadores, muito honesto, direito, né? E com a esposa dele também, que foi, uma, um, foi ser uma ajudadora na vida do Romildo, de primeira mesmo. Tudo que ela pôde fazer pro Romildo, ela fez. Uma companheirona mesmo. Nossa. Eu acredito que o Romildo foi embora, mas e, é, ele deve ter ido sabendo que ele largou uma, uma esposa sincera, largou uns filhos muito trabalhadores e boas amizades, né? Boas amizades, é, isso é muito importante. É, marca dentro da Cidade de Franca, né? A sua história ficou muito rica, a história do Romildo, né? Ficou. E o senhor, sr. Fernando, eu estou falando aqui, o senhor também tem uma história muito bonita nessa é. franca. é Amigo do Romildo, um dos primeiros, né? Dos primeiros. Os primeiros que... A, discípulo, né? É. Discípulo do Romildo, é. que ajudou, a, a aprendeu e, e, e rompeu sozinho, né? É. Hoje o senhor está aí é, com esse trabalho tão grande, isso é um trabalho do senhor, assim no sentido de que, do esforço do senhor, da dedicação. Aqui o senhor, o senhor fez muito piso, carregou muito piso, né? Carreguei. O senhor está com 60 e poucos Dois. anos, mas o senhor, o senhor carregou o um portão grande, portas e Dois. madeira também, né? Isso. Aqui tinha muita coisa aqui. E o senhor não senhor, media. O senhor sempre estava fazendo mais do que o necessário, né? Verdade. Graças a Deus. Tem uma expressão bíblica que eu gosto muito dela. É O senhor caminhou a segunda milha. O senhor não fez só a primeira milha, não. não é. Pegou a peradilha da segunda. Da né? segunda milha. E o Romildo foi um exemplo desse tipo. E eu não posso falar do Romildo, do senhor Fernando, sem mencionar aqui o aparecido posse. O, o posse também era... É, é, é forte, né? É. Ele tá vivo ainda lá trabalhando. Tá. O, o Romildo, ele eu achava muito engraçado. Quando eu fui trabalhar com ele, eu tinha vergonha de trabalhar de carroça, Que tempo era moço, né? Meus 17 anos e tal, 18. O senhor devia ser bonito? Ah, não sei lá, né? <risos> e eu fui trabalhar com o Romildo e na época a gente tinha vergonha de trabalhar de carroça, né? E ele falava pra mim, não, não esquenta a cabeça que não. E não adianta os caras tá aí andando, você vira de cabeça para baixo e não cai uma moeda, né? E ele falava assim, encorajava a gente. Aí trabalhou uns dias de carroça, aí saiu aquela macaca, né? Modo 16, né? Aí trabalhava, foi só alegria. Nós ganhava dinheiro. O cara ganhava numa, numa fábrica aí durante o mês, nós ganhávamos três, quatro dias de serviço. Dava muito dinheiro. Era pouca gente, não tinha mesmo, era pouco mesmo. O... Eu sou Fernando. É. O senhor um dia falou que cedo vocês compravam o pão e a manteiga e ia, ia almoçar na hora que desocupava o serviço, né? Folgava um pouco, né? Não, era assim. É. O Romildo, o Romildo sempre foi afobado, ele era afobadão. O Berdu tinha uma panificadora aqui na Avenida de Santa Cruz e ele morava na Majorica. Berdu? É, o Berdu, né? É, é, Pedro Berdu. E esse Romildo todo dia. Cinco horas da manhã, Romildo 4 e meia, ou cinco horas, Romildo já tava de pé. Nós ia lá perto da fita, que os cavalos amarrados no capim. E quando passava na padaria, Romildo comia, comprava 10 pão e um trabatinho assim de manteiga. ele sentava na casa dele, e só tá tainha de manteiga e um pão com a mulher. E comeu o resto todo <risos> mesmo. Comia, né? Aquilo lá cortava de taia, prendendo uns meses hein? E o Romildo comia, nós achamos graças a Deus. Ele era bom de apetite, o Romilde. Era bom. <risos> Mas também é, é, trabalhava muito, né? Gastava muita energia, né? Trabalhava, trabalhava de O Romildo toda a vida. Eu nunca vi que ele não matou, ele não ficava mesmo, né? E matéria de trabalhar, trabalhava, trabalhar não tinha vergonha de fazer nada. É, se ele chegar, ele chegar lá na rifânia, às vezes, o, pra quem vendia, tava lá forgado, cegadinho. O Romildo chegava brincando, esperava ele dizer pra latir pra pegar e ela latia. <risos> é. E o Romildo fala pra você: ele deixou nós, né? Mas por uns tempos, daqui a pouco é nós vai também, né? Mas e, vai deixar muita saudade, uma história muito grande nessa cidade. Vai servir de exemplo para os filhos dele, né? porque para mim já serve bastante. E outra coisa, ele ensinou meu irmão a trabalhar nisso aí. Inclusive, meu irmão está com uns quase 30 dias que faleceu também. Esse irmão que acabou com o meu. Faz quase 30 dias. Como que é o mesmo? nome dele? Elias. Elias É, o caçulho, ele começou com o Romildo Ele me levou para lá né? Então, todos nós assim, O Romildo deixou a história da gente Que todos conheceu o Romildo ama ele, que Ele era sincero, trabalhador mesmo e, e não sabia tirar nada dos outros Se não aprendeu não Ô, oh, oh, Fernando é. Eu falei lá na minha palavra Que a região aqui Tem muito do Romildo porque tem muito ferro velho aí nessa cidade de Ibiraci, Cássia e outra cidade pequena aqui, de gente que veio de lá para Franca, aprendeu aqui com o Romildo e depois você assim, agora eu vou, eu vou romper sozinho. Não foi, é? Foi. tem muita Esses depósitos de Franca hoje, todos os dias, saiu da entranha do trabalho do Romildo, saiu da entranha mesmo. Começou tudo dando o Romildo. Amanhã, é, uma o Dr. Romildo não está entre nós mais, mas todos eles deram um pouquinho para o Romildo no, que aprendeu com ele, saiu de lá, nasceu de lá. Nasceu de lá. É Pessoas que nunca pensaram em mexer com o Ferro Velho, começou a mexer o Romildo que deu oportunidade, comprava caminhão, dava para pessoa, dava caminhão, dava dinheiro para trabalhar, ensinava, explicava. Né? Eu tenho um vídeo de um, de um senhor, é moço ainda, ele estava com 50 e poucos anos, ele falou assim, eu cheguei aqui no Romildo, eu tinha a carteira de A. E eu tirei a carteira de B, ele que pagou e eu agradeço ele para poder dirigir caminhão e, e rodar, porque se não fosse o apoio dele, eu não, eu não romperia na minha vida. Não. É. Só meu Deus meu, mas o é. Romildo, é, quando eu fui trabalhar com ele, não existia aquele da Avenida de Santa Cruz, não existia Majornio Cássio. Depois que eles abriram aquele, aquele porteirão da Avenida de Santa Cruz, que está na Serias do Verzola do Cozumel, não existia. A casinha do Romildo era uma casinha de dois condos, né? E foi onde começou o Ferro Velhinho, comecei junto com ele. E abaixo de Deus eu devo demais pro Romildo. Sempre falei pro Romildo, Romildo, se eu trabalhar a vida inteirinha por você de graça, eu não pago os favor que você me fez, né? É. Isso aí é muito bom a gente é. ouvir. O sou, sou Fernando, eu fico muito contente de poder registrar, eu sabia que, dessa gratidão do senhor E eu até mencionei lá um pouco sobre esse aspecto, né? É. É, a, a gratidão que o Romildo tinha no coração de ter roubido. A gente conversava assim, graças a Deus. Graças a Deus, Deus me abençoou. E o senhor que é Opa! da congregação cristã O senhor sabe disso Se não, não tiver a mão de Deus Nada vai passar <risos> Tem o Salmo 127 que diz, diz Se o senhor não guardar a casa Em vão vigia e... a sentinela né Em vão vigia a sentinela Então é com a benção de Deus É com a graça de Deus que a gente corre é. E Deus é. abençoe o senhor E a sua família Eu vou encerrar aqui porque eu sou Fernando eu tenho boas histórias dele já guardadas, só você procurar aí, Fernando de... Fabiano, Fernando Batista Fabiano, né? Fernando Batista Fabiano e Ronaldo, eu estou aqui sempre é. É, registrando, tem uma que de um boné, para ver se eu melhoro um pouquinho, tampando essa careca minha, que eu sou mais velho do que eles. Isso aí é tudo de uns 60 anos, 62, 63 e tem uma história muito rica, parabéns. Deus abençoe o senhor e a sua Qual família, bem. a sua Qual esposa, mesmo. como é que a chama? É a Aparecida. E a sua, os seus filhos? Até a o... é é Fernanda, né? É. Tem o Elivelto, a Damares e o Eduardo. Eduardo. É, dois casalzinhos, Deus presenteou. E né? quantos metros? Tem três. É... Como é que chama? Tem então, o Rafael, o Arthur e a Lavinho. Lá vida é. Bisneto não, né? Não, não até não. agora. É. Casei bem velho. Ronaldo. Você casou com quantos anos? Quase <risos> 30 anos, 29 anos por aí, né? É. Eu casei velho, eu casei com 23. É. É. Eu já tenho neto com 21 anos. Que bom, graças a Deus. E particularmente, Deus abençoa muito você, Ronaldo. Obrigado. Às vezes de estar tá trazendo essas histórias. Passando para as pessoas que gostam de coisa boa, gostam de ouvir. Eu sempre gostei de sentar perto dos velhinhos, desde quando eu entendo por gente, sento perto de velhinho. E, então eu achava os assuntos deles muito boa coisa. Então hoje a gente está vendo seu trabalho, Ronaldo, é, passando para outras pessoas. Às vezes tem alguém, que às vezes está até desempregado, num porta fechada, né? Se ele passar a mão num saco sair catando papelão, alguma coisa, num saco, de tarde eu garanto que pelo menos 10, 20 reais tem para levar para dentro da casa dele. E ele não pode ficar com vergonha. Feliz do homem que trabalha, que em tudo Deus faz ele prosperar. Em tudo Deus abençoe. Então, se alguém ouviu o vídeo seu, Ronaldo, que eu creio que milhares de pessoas vão ver seu vídeo, porque você vai deixar, um dia você vai partir dessa terra, você vai deixar uma grande saudade. Espero que alguém vai fazer vídeo teu também, contar a tua história. Ela vai ficar registrada. Às vezes não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Creio que tudo que você está fazendo, você está beneficiando muitas pessoas, porque a gente vê que seu interesse por história verdadeira, história boa. Até em primeiro lugar na sua vida. Deus te abençoe, recompensa mesmo. Amor. Muito Tudo obrigado fruto senhor do mesmo. teu trabalho, viu, amor? Muito obrigado. Ô senhor Fernando, o senhor falou aí, veste com a gente, a gente é, registra, porque hoje nós temos que ter, eu vou usar uma expressão aqui que o senhor usou também, referencial. O Romildo é um referencial de vida. Verdade. Que a gente lembra. O senhor é um referencial de vida. E a gente precisa de ter gente boa, como o senhor falou, uma pessoa idosa. Ela tem história bonita. É uma história que, que ele viveu, né Verdade. não é que ele ouviu. Né? E essa história do senhor, o Romildo, com a cidade de Franca, é uma história muito preciosa. Muito preciosa. O senhor está aí, ó é, é, sempre levando coisa boa, oferecendo. Agora eu vou terminar dizendo, o senhor não sabe... O quanto de pessoas têm admiração pelo seu trabalho. Amém. O seu trabalho é muito importante. Eu sou uma delas dessas pessoas, porque eu já fui beneficiado aqui, com, comprando material e, e ajudando alguém, e ajudando a mim mesmo, certo? E eu agradeço, muito obrigado. Sou Fernando, é, feliz é quem tem meu senhor. E anda nos seus caminhos. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado Amém. pelas palavras. E você que está me ouvindo. Compartilhe o nosso vídeo. Isso, nós estamos levando esperança. Levando fé. E levando coragem para as pessoas. Amém. Nesses dias. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Amém. Amém.